Fala minha leoa, eu sou a Paula Tavares e hoje eu posso falar que essa mulher que vos fala está super radiante, com a autoestima lá em cima, de verdade. Há algum tempo eu estava insatisfeita com a tonalidade do meu cabelo, insatisfeita com o creme, insatisfeita com muitas coisas. E eu decidi pesquisar, buscar conhecimento e eu percebi que boa parte disso deixa o cara do ovo passar. Me ajude, cara do ovo, por favor, eu preciso falar sobre isso. Cara do ovo, cara do ovo, cara do ovo, cara do ovo cara do... Então, eu acho que ele já tá passando, dá pra ouvir aí, né? Eu estava muito insatisfeita, então eu decidi pesquisar e eu aprendi a fazer o corte degradê. E eu disse, meu Deus, deu certo! Ai, gente, eu tô muito feliz! Tô muito feliz porque deu certo! Confira algumas fotos desse momento, eu fiz algumas fotos pra vocês. E eu estou radiante mesmo com esse resultado. Porque assim, eu não imaginei que eu poderia fazer isso sem ir no salão em casa mesmo. E eu disse, eu quero mudar, eu quero mudar, eu quero mudar agora, nesse mês de janeiro, hoje, agora. E decidi fazer esse corte que vocês conferiram aí na foto. E decidi compartilhar com você também, pra ver que é possível cuidar de você, às vezes em casa. Ficar bem consigo mesma e com a sua autoestima bem elevada. Tem momentos que a gente passa e a gente não ficar atenta e olhar que a gente tem uma beleza, que a gente merece ser cuidada por nós mesmas. A gente não vai ter esse momento de valorização. E hoje foi meu momento. Ai, meu Deus, estou apaixonada. Não para de me olhar no espelho. Esse visual assim me deixou bem comigo mesma. E eu quero compartilhar com você, como eu fiz o meu corte, para que você também aprenda. Então vem comigo. Então, minha Leolão, o que é que eu vou precisar? É, primeiro eu vou lavar o cabelo eu Vou deixar um pouquinho com creme Porque meu cabelo, como é muito poroso, Ele embaraça muito fácil Então eu decidi colocar um creme Senão ia quebrar muito o cabelo Mesmo ele é, molhado Eu tenho aqui uma escova Eu gosto dessa escova, não sei o nome dela Mas ela desembaraça muito bem o cabelo Uma tesoura para corte de cabelo Pente fino E elástico E elástico, né? chuchins. Primeira coisa você vai dividir o seu cabelo ao meio, eu vou olhar aqui no espelho, certo? Tenta fazer essa parte da divisão do cabelo certinha. E sempre quando você for fazer qualquer divisão, fica atenta a essa informação, porque você vai ver muito fazendo isso, você vai desembaraçar o seu cabelo bastante Eu vou amarrar aqui, ó Passando meu cabelo pela frente da orelha Os dois, tá vendo? Vou pegar aqui e vou amarrar aqui, ó O cabelo tá bem ensopado, mas bem molhado mesmo, gente isso aí deu uma loucura, eu mordei muito Não precisava disso tudo. Eu tô olhando muito pro espelho, tá? ficar certinho por isso que eu tô olhando aqui pra câmera E aqui ó, eu vou retirar um pouquinho. Olha aqui o que eu retirei. Um pouquinho de nada, né? Não acostumava que desse. Então só foi um dedinho mesmo, olha isso. Prontinho, minha leona. Agora o que vai acontecer? Você vai desembaraçar bastante. Novamente. E agora, você vai medir pela, pela sua orelha aqui, ó. Essa medição da orelha, você vai fazer aqui. Deixa eu tentar virar aqui. Pra você ver. Vou passar aqui por cima. Prontinho. Amarrado aqui o fundo. Vamos ao próximo passo, que é jogar tudo esse cabelo por frente. Aqui, ó. Pontinha você vem. E aqui eu venho, ó, E corto. Depois é só soltar aqui. Ai, ah, gente, tá dando certo. aí eu sim. E aí você solta, solta, solta. ver se tem algum fiozinho solto. E tá dando! Agora eu vou soltar essa parte aqui. vou pegar esse franjão aqui, ó. Que todo mundo tem no franjão. Não era certo, né? Vamos ver. E aí essa parte aqui de trás, você vem, pega uma piranha, prende e vamos fazer aqui o degradê na frente. Ai, gente, eu acho que isso é vai arrumar um pedaço que eu tirei. Agora você vai esticar todo o cabelo. E agora você vem com um pente fininho. Se você perceber que tem alguma coisa aí desalinhada, você vem e corta. Certo, o meu não tem, tá tudo certinho. Minha leoa, esse foi o resultado final. De verdade, eu fiquei muito apaixonada. Eu quero agradecer também a Jéssica Mello, porque eu me inspirei nela para fazer esse vídeo. E eu vou deixar até o arroba no Instagram dela aqui para vocês conhecerem. E olha como ficou lindo! Eu simplesmente amei! E olha aqui o que eu tirei. Só foi um pinguinho, gente, de cabelo. De verdade, eu não quis arriscar tanto, porque é a minha primeira vez... Né, não quis colocar assim tanto cabelo pra fora Mas eu finalizei com esse óleo aqui Seleção de óleos E o creme da Soul também Que eu gosto muito Agora eu vou passar um, é, um secador Pra ver mais assim os cachinhos E secar logo Vou fazer uma finalização aqui E aí eu vou postar uma foto legal lá no Instagram Pra você ver o resultado do cabelo seco como ficou esse corte em camadas. Eu de verdade gostei. Hoje eu tô com minha autoestima assim. Já vi esse cabelo mudada. Tava assim, sentindo o cabelo muito feio, apagado, sem nenhum corte. Vou fazer agora uma produção legal de make. E vou postar lá no Instagram pra vocês conferirem. Gente! Ai, outra mulher que está surgindo nesse ano de 2022. Sim? Sim. <risos> Tchau, minha leoa!